A aventura hoje é enfrentar este local para poder chegar lá, lá naquela casa. Chegando lá eu vou contar a história deste local aqui para vocês, que é surpreendente. E hoje está eu e o Fernando. E aí, Fernando, beleza? E aí, Bora lá? Tá com o facão aí, né? Galera, o local aqui é perigoso ter usuários de droga. Vamos tomar cuidado, fechou? Bora lá? Bom, foi você que me disse, né? Então... Tem, tem, tem galera, olha o penhasco aqui, mano. Olha esse penhasco. E hoje a gente vai enfrentar esse local, mano. Liga, galera. Tá bota, tudo suja, mano. E o tempo, ó, fechadão, mano. Se chover aqui, né, tá lascado. Ô, Fernando. Um buracão aqui, hein, cara. Tá afastando, Thiago, vai cair esse murdo. Tá afastando. Ô, Fernando, ó, antes de nós descer lá, vamos, vamos falar a história aqui, pro pessoal já entender o que, que a gente tá fazendo aqui. Galera, o Fernando me trouxe aqui no local aqui, ele me falou que aqui era uma, uma chácara de... O pessoal fazia festa, né, o Fernando? Fazia Tinha festa. baile, essas coisas rave, assim. Justiça. Rave, fazia rave. Tem até piscina aí, você Tem falou, piscina. né? Então a gente vai ver se encontra tudo, mostra tudo pra vocês, e aqui aconteceu muito assassinato. Teve uma briga no local aqui, e disse que um começou a matar o outro, Diz que foi uma tragédia, que um massacre aqui no local, e o bagulho ficou abandonado, né ficou o Fernando? Está vem... abandonado há muitos anos, pelo que parece aqui, né? e o local falam que é assombrado. É assombrado, é. Então o Fernando descobriu esse local aqui, e está me trazendo aqui, e hoje a gente vai olhar o local, porque eu vou estar voltando à noite, e fazer uma investigação sobrenatural natural. Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal e vamos lá conhecer essa chácara. Fernando. Aí pisado. Hã? Pisado? Tá pisado? Aonde você fala? Ah, deixa eu filmar aí, peraí. Galera, ó. Os matos aqui, ó. O mato aqui tá tudo... Tudo deitado, ó. Então, provavelmente, alguém já passou aqui, cara ó, oh, tem algumas coisas ali. Olha lá, Fernando. Galera, se parecer algum aqui, filho. Ah, vai ter que ser no pé, butinada, nada Vai ser butinada, filho. O Fernando tá com o facão ali, mas eu vou ter que ter seu pé. Olha aqui, cara. mar Tá tudo pisado? Caralho, velho. Fernando. Será que tem alguém ali, mano? É, pode oh. que cara. Se tiver alguém ali. Tá com o facão, eu vou no, no perrin, velho. Não corre abandona não. Fona vai pra cima. Ó, ele tá perto. Que o mato tá fechado. O mato só vem até ali, ó. Deitado. Agora complicou se estiver aí no meio desse mato aí. Pode, Eu escutei barulho aí? Sei. Eu escutei voz aí? Tem alguém aí? Testando. Tá tem gente conversando aí dentro. Aliás, tem gente conversando aí dentro. Oi, cara. Opa. Oi, Chá. Tarde. Eu escutei gente conversando aí. Eu não escutei, já, já. Eu não Cara, eu juro pra você que eu escutei gente conversando eu aqui, mano. Eu escutei, tchau. Eu juro pra você que eu escutei gente conversando aqui. A não ser que tá no meio desse mato aí. Eu escutei também, Doni. Você tava conversando entre Fica né? E capaz de ter ficado com medo que eu falei que eu vou no boot não. Pô, <risos> <risos> oh, olha aqui, mano. Olha aqui. As pessoas que nós amamos é o que nós não importância Dá muita importância. E galera, eu não trouxe lanterna. Vamos ver o que, que a gente consegue filmar aí pra vocês. Ó, aqui... Uhum. Um quartinho. Uns um litros ali, Aqui devia ser alguma... local onde fazer churrasco. Deu? Provavelmente devia ser uma churrasqueira, uma pia. Alguma coisa assim. Esse daqui, pessoal, não vou nem entrar lá, ó, porque tá muito escuro. Aqui é um banheiro. Pegou fogo aí, pelo jeito. Aqui é outro banheiro. Opa, você? Ai do céu, ai do céu. Parece que ele tá escutando voz aqui, hein. Eu tô falando pra você, cara. Será que tem alguém que me mata aí? Então. Tem parada pequena lá? Será que não é conseguimos descer lá, mano? Eu quero ir lá, mano. Galera, ó, não sei o que que é aqui, só que tá fedendo muito cheiro de queimado. Tá, aí. Tá muito fedido, cara, tá muito, muito forte o cheiro. Tá, tá, tá, tá. Olha, parece que tava aqui por um pouco agora, não Ó, tá, agora. tá vendo, cara, eu Acho que é isso colocam o bairro de faca os tais. Galera. Você falou que ia chutar os caras, cara? Eu falei que ia chutar os caras, o Fernando com o facão, os caras vazou, filho. <risos> vamos ver se não veio aquela piscina? Vamos, vamos. Mas eu juro pra você que parece que eu escutei voz, cara. Eu escutei aqui, ó. Tava aqui, ó. Só assisti bem. Ah, pode ser. Será que eles estão usando pra demanchar alguma coisa? Então, galera, ó, provavelmente roubaram isso aí, ó. Fernando, Fernando, tem alguém em cima? Tem. Fiz barulho ali em cima. Você tá assombrado? É? Ou é assombrado, mano. Será é, que os caras mataram alguém aqui cara. feio? Galera. Ué, morreu um monte de gente aqui, né? Mas. Agora, por ah, por agora não sei, cara. Vamos descer lá. Galera, fez barulho ali, mano. Agora fez barulho ali, ó. Aí, ó. Vocês estão ali? Ah não, Fez ali embaixo bem. ali, ó. Agora eu não sei se. Se tem bicho no meio desse mato aí, cara. Você acha que dá pra descer, mano? Ah, mas como? Que, por onde o pessoal descia? Vamos ver aí se, se der Ô, Fernando Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui E vou... E vou começar a gravar outro, galera Senão vai ficar um vídeo muito grande E ali embaixo ali, parece que tem outra coisa ali, parece tem, Não sei se é uma casa que tem ali que eu tô vendo eu vou, vou descer lá embaixo. O vídeo de amanhã vai sair a gente olhando a parte ali de baixo. Tentar descer essa aventura aqui, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. E até amanhã. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.